Fala turma, primeiramente muito obrigado a todos vocês aí que compartilharam o nosso primeiro vídeo aí Que foi um vídeo mostrando a nossa ideia de ser um canal colaborativo Muito obrigado a todos os comentários do pessoal apoiando a nossa ideia, a nossa iniciativa, aos comentários no Facebook, aos comentários no canal no YouTube também, onde a gente vai concentrar a maior parte desses vídeos, vai ser no YouTube. Espero que esse projeto possa continuar e que possa aderir mais pessoas envolvidas com audiovisual, envolvidas com fotografia, envolvidas com produções. E hoje eu trago para vocês é, cinco canais que são canais que me inspiram e canais que, que me ensinam muitas coisas, né? E você que é fotógrafo, que está assistindo aí, não precisa ficar triste não. A gente vai trazer para vocês, lá no final do vídeo, cinco perfis de Instagram que podem inspirar suas fotos. É sensacional, vale a pena. Vamos para o primeiro, que é o Brainstorm Tutoriais do Matheus. É um canal Completíssimo Lá ele ensina várias coisas, teorias, formas de fazer É sobre Premiere, sobre Sony Vegas, After Effects o canal também ele é muito completo sobre curiosidades relacionadas a cinema, a audiovisual. Eu tenho certeza que depois de um tempo assistindo esse canal, é, você vai estar melhorando, aprimorando aí as suas produções, suas edições e tal. O segundo canal que eu compartilho com vocês é de um canadense de Toronto, o Peter. Ele traz ali no seu canal sobre fotografia, cinematografia, o canal dele é um vlog. É sensacional, assim, ele é muito inspirador, ele é muito técnico Ele fala bastante sobre equipamento, sobre uso de equipamento, sobre setup de gravações Então é um canal aí que pode te inspirar e te ensinar ao mesmo tempo Pra você que viaja bastante, que gosta de fotografar, gosta de fotografia, gosta de vídeo de viagem O terceiro canal que eu indico pra vocês é do Treve Fels O canal dele é um canal totalmente inspirador de viagens, tutoriais de como filmar nessas viagens Como fotografar nessas viagens E ele é um cara sensacional Sensacional, são vídeos semanais também que você pode estar tá acompanhando Se inscreve no canal lá, é um canal bacana também O quarto canal é do The Buff Nerds, do Jacob Owens É um canal que eu gosto muito, que eu acompanho ele diariamente Ele faz produção de videoclipes, faz produção de curtas é um cara super ativo Dentro do audiovisual nos Estados Unidos E é um cara que também traz Tutoriais pra vocês é, O canal dele além de ser um canal de tutoriais De trabalho, é um vlog também Além dos tutoriais, né, ele fala muito sobre Equipamento, desde câmeras DSLR é, Acessórios Tudo que ele usa nas produções dele Então ali você vai ver ele trabalhando com Canon, com Red, com Blackmagic Além dos curtas, das viagens que ele faz né, O vlog dele também é muito interessante Você tá acompanhando e vê como e aonde essa galera trabalha, né? Eu acho que é um, além disso, também é um canal muito inspirador. E eu particularmente gosto muito de acompanhar ele. O nosso quinto e último canal é de um diretor, um filmmaker, que quem gosta de audiovisual já deve ter ouvido falar a ele, já deve ter tomado ele como referência, Felipe Bloom. O canal do Felipe brum também é um canal totalmente inspirador. É um canal onde ele tem curtas, ele tem também é, um vlog sobre suas viagens, ele explica várias coisas sobre exposição de luz, sobre fotografia. Os trabalhos que você vê no canal dele são muito inspiradores Felipe Blum é um diretor que hoje produz material pra CNN, BBC, Discovery, entre outros né? E ele também recebe lançamentos para fazer testes Pra galera aí que curte drone, é um canal referência assim pra você acompanhar Pra você começar a trabalhar a fotografia de drone então esses foram meus cinco canais que eu acompanho diariamente, semanalmente Eu queria compartilhar com vocês São canais que vale a pena vocês se inscreverem Vale a pena vocês acompanharem, ver o material que tem nele Que eu tenho certeza que vai colaborar muito para as suas produções, para as suas edições E você fotógrafo que assistiu até aqui, como prometido lá no começo Eu vou passar cinco perfis de Instagram que eu acompanho Que são voltados para fotografia e são totalmente inspiradores também O primeiro deles é o Art of Visual É um Instagram sensacional que vai te inspirar muito nas fotos são fotos bem feitas com exposições lindas eu tenho certeza que vale a pena o segundo é o Portrait Vision ele também é um Instagram sensacional para você seguir para você acompanhar o terceiro Instagram que a gente vai passar, a gente já falou sobre ele e é o Peter. E o Instagram dele também é super inspirador para fotógrafos, né? Como ele viaja muito nas produções dele, ele também fotografa. Como eu falei, o canal dele também é para fotógrafos, né? Então vale a pena você começar a seguir ele e ver, né? Essas fotos, esses cliques que ele dá aí que são inspiradores. O quarto perfil é um perfil brasileiro, é do Rua Foto Coletivo. É, o pessoal é de São Paulo, é um coletivo de fotógrafos Eu tive a oportunidade de conhecer é, essa galera Que é a época que eu ainda trabalhava muito forte com fotojornalismo são fotos sensacionais, são fotos brasileiras, totalmente autoral. Segue o perfil dos caras aí, que realmente vale a pena. E o quinto e último perfil do Instagram é do George Collett. Você vai ver no Instagram dele aí que são fotos totalmente inspiradoras de viagem também. Vale muito a pena seguir esses cinco perfis no Instagram aí. Você que é fotógrafo, você que quer se inspirar, né? tá aí cinco perfis pra você se inspirar. Existem outros também é, perfis, né, que você pode seguir para se inspirar, mas esses são cinco perfis que eu particularmente gosto e queria compartilhar com vocês. Espero poder ajudar vocês. Compartilhando esses cinco canais do YouTube Compartilhando esses perfis aí pra galera que é fotógrafo também E é isso, a gente vai construindo isso ao longo do tempo Você que conhece mais canais e tem com certeza mais canais Que fala sobre audiovisual, que fala sobre fotografia Outros perfis de Instagram Deixa aqui no comentário pra galera poder ir vendo aí E vamos construindo isso tudo coletivamente, né? Pra quem manja de inglês aí, se eu pronunciei alguma coisa errada aqui Vocês me perdoam, porque eu não sou um cara fodástico no inglês mas eu espero que vocês tenham gostado desses perfis Espero que vocês tenham gostado desses canais Quero que vocês compartilhem com o fotógrafo Com pessoas que querem começar Ou pessoas que querem se inspirar mais na área audiovisual Envia esse vídeo pra eles Mostra pra eles que realmente... Tem como fazer, tem formas de se fazer e tem pessoas aí nos ensinando a fazer, beleza? Espero poder ajudar vocês a se inspirarem aí nas suas fotografias, nos seus próximos vídeos, suas próximas produções. Muito obrigado, galera. Valeu, até a próxima.